Cansado de desperdiçar tempo e dinheiro com processos burocráticos, desorganizados e que geram pilhas e pilhas de papel diariamente em seu departamento? Sem falar do grande espaço físico que isso ocupa e o tempo perdido para assinar no punho diariamente uma grande quantidade de documentos e ainda ter dificuldade para encontrá-los no arquivo constantemente. Conheça o essencial BPM BPMGED, Iremos mapear e otimizar continuamente seus processos críticos, utilizando o BPMN 2.0, desburocratizando, dando maior transparência na tramitação, economizando tempo e dinheiro. Chega de papéis e assinaturas manuais. Através do software web da Essencial, todo e qualquer documento pode ser assinado digitalmente, inclusive por seu smartphone. Tudo isso armazenado em nuvem, rápido, intuitivo, fácil e seguro. Giramos dashboards com indicadores inteligentes de gestão para te ajudar a atingir a máxima produtividade e ter uma visão completa de todos os processos e tarefas em tempo real integrado ao seu ERP ou quaisquer programas já existentes. Essencial Gestão Pública, seu município mais dinâmico, moderno, equilibrado e gerenciável.